Eu era torneiro mecânico, eu trabalhava numa metalúrgica, aí chegou um ponto que eu falei chega, vou trabalhar pra mim. No tempo que eu trabalhei de torneiro mecânico, minha esposa já trabalhava em salão de beleza. E eu comecei a observar que ela já desenvolvia bem onde ela trabalhava, onde eu acabei incentivando ela a estar abrindo o próprio negócio. Aí logo quando ela aceitou a ideia, abraçou a ideia, nós fomos para Curitiba fazer umas especializações. Eu fiz todos os cursos na parte de auxiliar ela e na parte de corte masculino, barba. Por dentro da, desse ramo, a gente começou a observar as, as tendências, as, as coisas que iam acontecendo. E esse ramo de barbearia estava em alta. Junto com ela, eu cortava uma média de uns 30 cortes por mês. Depois que eu montei o espaço e fiz um vídeo mostrando o que a gente poderia oferecer para o público masculino, em um mês eu atendi mais de 300 clientes. Porque eu lembro até que na época, quando eu fiz esse espaço de público masculino, era uma época que estava se falando muito de crise, né? Como que eu ia fazer algo novo com crise, né, eu, em... só que realmente eu fiz, eu enfrentei isso e realmente deu certo. Eu acho que o grande diferencial da empresa hoje é, é um espaço voltado para o público masculino, né. Trabalhamos em quatro barbeiros, é, temos a parte da, da choperia também, hoje são oito torneiras de chope, é, os serviços ali também, temos o dia do noivo, estamos com o tatuador também, tem um estúdio dele lá no fundo. Quanto mais a gente trabalha, a gente consegue conquistar mais coisas e isso aí é uma felicidade imensa pra, pra gente, né? E eu acho que graças a Deus é, um, é uma característica nossa aqui, é sempre estar tá melhorando, buscando novidade. A ideia principal aqui é fazer um lugar pra segmentado, né? o público masculino, né? Eu acho que isso foi o grande diferencial, que a gente consegue agregar valor nisso, né? Como tá andando as coisas? Eu já estou vivendo um sonho, porque é, foi pioneiro, né, nesse, nesse segmento de barbearia. Isso deu, deu bastante referência para gente, né. Quem ajuda bastante na parte de marketing é minha esposa, né. É, hoje eu trabalho com, com as mídias sociais, o Facebook, Instagram, fazendo bastante trabalho também com o WhatsApp, né, que é mais via cliente ali mesmo, né. Acho que isso aí ajuda bastante. Desde quando a gente começou lá atrás, há oito anos atrás mais ou menos, eu sempre procurei o SEBRAE, né? E desde os cursos na parte de gestão, e o que foi o grande divisor de águas para a gente mesmo foi o Empretec. Foi através dele que eu comecei a ter uma visão empreendedora, né? Eu comecei a olhar e traçar um caminho e saber que eu estou no caminho certo. Aí depois do Empretec, minha visão empreendedora mudou totalmente. Eu sabia que, que eu ia estar no caminho certo. Quanto mais você trabalha, mais sorte você tem. né? Então, se você trabalhar certinho, é, sempre procurar fazer as coisas certas, eu acho que tem tudo para você crescer. Não adianta ser só bom naquilo que você faz, né? você precisa ter um suporte por trás. E eu encontrei suporte no Sebrae. É, ali sempre teve alguém que pudesse me ajudar na parte de gestão, essa parte de ser um empresário mesmo. Sim, no começo sempre é difícil, né? mas se você perseverar, acreditar no seu trabalho e trabalhar certinho, as coisas acontecem. É, daqui a uns 5 anos eu vejo a Dom Rafa Barbearia maior do que é hoje, né? é, igual eu falei, começou só eu, hoje já estamos em três barbeiros, espaço para crescer, tem mais e é, é o que a gente vai sempre estar buscando. Hoje a Dom Rafa Barbearia tem de média mil clientes por mês, né? E fazemos mil serviços, daqui uns 5 anos a gente espera estar atendendo uns 2, quem sabe três mil clientes por, por mês. Né? Meu nome é Rafael Dini, sou o proprietário da Dom Rafa Barbearia, essa é a minha história.